Oi pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a sonda Viking, ou Viking, que está completando 45 anos de lançamento nesse ano. E foi uma sonda muito importante, uma missão, na verdade, muito importante enviada pela NASA a Marte. Na realidade foi a primeira missão enviada para Marte que pousou no planeta e conseguiu enviar dados por bastante tempo para a gente e da onde a gente extraiu muito conhecimento sobre o planeta Marte. Né? Antes dessa sonda tiver, houve várias outras missões, mas nenhuma delas conseguiu pousar com sucesso no planeta e enviar dados por um longo tempo. Houve até missões soviéticas que também conseguiram pousar no planeta, mas houve aparentemente algum problema no pouso, a gente não sabe direito e o equipamento não conseguiu transmitir dados. A sonda Viking, ela pousou, chegou em Marte em 1976, em 20 de julho de 1976, exatamente no sétimo aniversário do pouso do homem na lua, que aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Né? Então essa é uma missão que traz os seus simbolismos. Para a gente, ela também é uma missão importante, porque ela abriu, digamos assim, as portas da investigação em Marte e ela foi precursora em vários aspectos. Um dos aspectos mais interessantes dessa missão, que mais chama a atenção de quem trabalha no setor aeroespacial e também na área de pesquisa científica mesmo, foi toda a pesquisa e a engenharia necessária para que essa sonda conseguisse de fato pousar em Marte. Porque Marte, ao contrário da Terra, não tem uma atmosfera muito grande, uma atmosfera espessa, a gente diz. né? Marte tem uma atmosfera bastante rarefeita, quase não tem atmosfera. Então você tem um problema grande para pousar no planeta. Além disso, você tem a dificuldade de que todo esse pouso precisa ser feito automaticamente quando não há uma pessoa controlando o equipamento. Porque a distância entre a Terra e Marte é tão grande que mesmo a luz leva alguns minutos para ir e voltar de lá. Então a gente tem um intervalo de tempo de comunicação típico de dezenas de minutos. Como o pouso leva bem menos do que isso, leva 5 a 10 minutos esse tempo todo, ele precisa ser inteiramente automatizado. Imagina o desafio de fazer isso pela primeira vez em 1976. Essa primeira missão ela era estática, né? o equipamento caiu, digamos assim, pousou no planeta, mas ficou ali. E esse equipamento levou a bordo vários instrumentos para tirar fotografias de solo, então foi a primeira vez que foi tirada fotografia de solo, ao nível do solo em Marte, né, que foram enviados dados de qualidade para a gente. Também foram feitas medidas da atmosfera, do campo magnético, medidas de é, sismografia, ou seja, se tem terremotos ou não em Marte, e até mesmo as primeiras medidas para tentar detectar materiais orgânicos na superfície de Marte e saber se Marte abrigou, ou ainda brigava vida? né? Uma resposta que até hoje a gente não sabe. A Sonda Viking foi uma missão muito importante que abriu as portas de Marte, né? abriu a, a, a corrida, digamos assim, de exploração do planeta Marte para no futuro uma eventual colonização desse planeta.